Saudações povo, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um vídeo de melhores clipes. Eu prometi há alguns meses que eu ia tentar fazer um vídeo de melhores clipes por mês, mas eu sou um preguiçoso lamentável e isso nunca aconteceu. Eu espero que vocês curtam esse formato de vídeo, assim como vocês curtiram o último. E deixem o likezinho cheiroso de vocês aí embaixo. É sério, isso me ajuda demais e quando eu não peço pra vocês deixarem like, vocês não deixam. Ah, e só avisando, o Rick, que vocês vão conhecer nesse vídeo, também é youtuber e faz vários vídeos muito fodas de dublagem. Eu recomendo que vocês conheçam o canal dele. Agora, sem mais enrola. Deixa o bendito like e bora pro vídeo. Ah, não. Deixa eu ajeitar né? meus controls. O Ketch é, é muito fofinho, velho. Ketch dentro do lixo, eu, só. Eu tô na minha casa, mano. Que local, isso, projetado para mim. Ô, sai do meu canal, dela, por cara. favor. Eu, eu, eu tava, eu tava... O Pet tava que assistindo que é uns machinimas ali, velho. Que isso? Que isso? Que que isso foi não, não. Querida, não faz isso, não. Covardia. Caralho, parece que você tropeçou aí, mano. Que idiota, velho. Tá. Opa, eita, eita. Calma aí, a minha arma não é tão. Minha arma não. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. <risos> Otário demais, velho. Vem, vem, vem vem no um soco. Vem no um soco, vacilão. Oh. oh! Oh, shit. Damn. Eu espero que... Ok. Vai vestir uma cueca, filha da puta! Ai, caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. só um ei, segundo. Só um ei, segundo. Ei, ei, ei. Quem, quem, quem quer falar com o Maca? Fala com mim. Tá Tá Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Macaco, pra você, um Oi. Tu é conhecido, eu gostei do seu, da sua historinha em que você fez o miauço e do seu <risos> <risos> <risos> <risos> Nossa, eu nunca pensei que ia me divertir tanto com o Roblox. Eu não acredito que você tá se divertindo nesse moot ainda. Nossa, tá. <risos> Caralho, walkie! <risos> eu vi isso aí, mano. Mano, esse bagulho da coruja significa alguma coisa, né? Não é possível. Significa pra encher o seu saco. Ah, então, nesse caso... É limitado com cooldown de 8 segundos, mas drop rate é tipo 0.5%. O uso é limitado ou é ilimitado? viu que vai ter em breve a série do Boombaft. Tá, gente, tá, gente, tá, gente. Diz pra mim que você não quis digitar Boba Fett. Diz pra mim que você não quis digitar Boba Fett. Diz pra mim que você não quis digitar Boba Fett, digitar Boba Fett parceiro. Boom. BEFT BUM! BEFT BUM! BUM! <risos> <fí> ah, cruza os dedos, chat! Cruza os dedos! Ai, a tica tá aqui! Puta que pariu! Vai ter que ser isso! Não, não, não, não, não. O quê? Ah, vai se fuder. Vocês ouviram isso? Ah, vai tomar no cu o jogo. Porra. E aí, gay? Tá tão sério por quê? Caralho. Mano, olha essa porra, velho. Ah, não. Mano. Mano, agora é Essa porra. Que coisa bizarra Ah é? <risos> Fala aí minha criança Você que é amor Ah me fudendo ah, que tá ele vai tá ficar de Rick E aí, Rick suave? suavidades. tudo aí, bom? beleza cara? Aqui é a simulação do GTA 6? Pra é rodar esse tipo um século É tipo isso Pra mim também foi cara <risos> Salve Rick Salve Porra, roubaram, velho. Roubaram o bar meu bar, corpo. <risos> o <bar mancou. risos> Deixa o meu corpo aqui, Cat, beleza? Preciso utilizar isso aqui pra fazer um novo fluido de portais. Boa, boa, boa, boa. Tá preso aqui, mano? Ah, não. <risos> calma aí, calma aí. O que que aconteceu com você? Que eu perdi oh, a barbira? Ah, não. Eu consegui, cara. uma boia voando ali do nada. Eu <risos> Eu sei que vocês já viram de tudo, mas aqui nesse mundo aqui tem umas paradas muito nada a ver, velho. Por que que o Mori saiu da curva Man. finita, central, olha o que que tá acontecendo. Tem voz gritando <risos> em tudo, qualquer lugar. Eu não sei, eu acho que eu estraguei o um universo. <risos> <mulcha> Se apareceu um não devido disso. Faustões aqui são muito comuns. Olha para aquele lado ali. desculpa. Rick, o Rick cantando sozinho lá. o Trepa trepa. Eu vou dormir, mano. Fala, Rick, só bom. boa noite, Boa noite, Bye bye. Boa noite, guri do ar condicionado. É muito bom ficar do seu lado. É. <risos> eu consigo sentir o um ventinho. É bom, cara. Olha. Eu aí, mano. É? Eu consigo sentir até meus cabelos é ventando. que tem de bom. Acabou. Foda-se. Ficou mais quente do nada.